Eu acho que a gente precisa conversar Sobre toda essa crise que você tá tendo O que é que tá acontecendo? Não, é que... É, é que sabe o que que é? É que, é que às vezes eu tenho uma insegurança, sabe? Eu tenho medo de, sei lá, de me largar De você ir embora, de você me trocar pelo rotofo. Eu tenho... Ó, oh, eu quero que você pare com isso, tá? Eu escolhi ficar com você, eu te amo, mas eu preciso que você confie em mim. E já que a gente tocou nesse assunto, quem sabe você poderia pensar em voltar a cor do seu cabelo porque que era antes, ah, né? Ah, tá, tá bom. Pode deixar, pode deixar. Melhorou? Yeah! Mas... Co... Ah, ficou bom. Gostei. Mas estamos combinados que você vai controlar a sua insegurança, Tua? Tá... Tá. Eu vou tentar. Ih, segurança! O pai sempre foi seguro, até com a gente, né, Charlene? Você <risos> daí não tem jeito, não. É verdade. Você devia contar pra ela essas histórias aí. História? Conta, vai! É pai, conta pra ela a história! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Tá, tá bom. Ih. É uma longa história. Vou até sentar pra ouvir as histórias Verdade, pai. né? Eu vou fazer um café, então, tá? Mas antes eu vou comprar um pão, tá? Não, amor! O que, que eu te fiz? Por que, que você tá fazendo isso? Poxa, meu, que desespero todo é esse? Vou só ali. Já volto, tá? Se comportem. Tchau! É daqui a pouco. Vai, conta logo! Tá, é... Quando as meninas eram pequenas, elas eram bem independentes, né? Elas faziam praticamente tudo sozinhas. Então, quando a Obervalda andava com a Charlene, elas se encontravam encontrava na rua com os amiguinhos. A Charlene era bem, bem brava. É. Oh, uhum. Criança, cheguei! Posso saber onde é que o senhor tava que não chegou até? Ah, que bonitinho. Como minhas menininhas são independentes. Que orgulho. O que, que você está fazendo em pé ainda? Você anda para comer logo. Ah, estou tô... assim. Nossa, que bonita a sua pipa! Legal, né? Me deixa empinar a sua pipa! Ah não, agora eu tô brincando, depois eu te presto! <risos> ah, <risos> ah, vai, cadê tudo? Ah! <risos> Es. Sparta! Vroom! Vroom! Vroom! Vroom! Vroom! Verdade, ela é meio doida mesmo, mas ela é legal. No fundo, bem lá no fundo. Lá no fundo, bem no fundinho. Uma mosca? Peraí, deixa eu ver. <risos> Você acha que é verdade o que o papai falou para aquele homem no telefone? É. Que a gente vai se mudar? Mas tomara que não seja verdade porque se a gente se mudar. A gente vai perder todos os nossos amigos. Qual? E foi aí que a coisa ficou feia. O maior trauma da vida. E aí, gente? Como é que tá a conversa toda de vocês? Já fiz o café. Já comprei o pão. E aí, vamos comer? Tá. Vamos lá comer. Que outra hora eu a história. Ah!